Oi, eu sou o Zerati. Quem manda essa pista aqui sou eu. Estamos com a Vivi aqui, que apesar de parecer outro dia, ela trocou de roupa, mas é o mesmo dia que eu tô com a mesma camisa fedendo a bife do Mas você sabe que é assim, né? A gente já tá no dia seguinte e você é. veio com a mesma camisa. Não adianta dar desculpa, entendeu? A Juliana mas tá tudo acostumada bem, eu com ameaça. Assim, né? Toque Sim. a vinheta, toca lá. Que nós vamos dar sequência nos vídeos de VBA na veia. Prega o palco. Pessoal, vamos aqui primeiro entender alguns conceitos de VBA. Eu vou aqui na guia desenvolvedor. Para quem não sabe como ativar a guia desenvolvedor, volta nos vídeos de macro que eu expliquei para você como faz. Então, eu vou clicar aqui em Visual Basic para acessar o editor do VBA, que é o Visual Basic Editor. Mas ninguém fala Visual Basic Editor, tá? Não, ninguém vai falar assim, senhor João Rosa, ative o Visual Basic Editor, tá? É que tá? Eu, eu que sou muito formal, eu vou. Vai? Vai. <risos> Quer levar porrada, né? Daqui a pouco, hein? A luva tá ali do lado, inclusive. Mas geralmente a pessoa fala assim, ó, oh, João, ativa aí o VBA, é, entendeu? É assim que funciona, tá? E aí você vai lá, clica no Visual Basic pra ele vir pra essa tela. Ou, se você preferir, pressiona Alt F11. Alt na parte inferior lá do seu teclado, do lado da barra de espaço. F11, primeira guia lá de cima do teclado, tecla de função. Então, Alt F11, conforme tá o descritivo aí na tela, ativa a telinha do VBA. Caso você não tenha nada que aparecer, às vezes ele vem assim, ó. Tá. Você vem aqui, ó, Exibir Project Explorer, onde ele vai mostrar pra você. Deixa eu só aumentar aqui. Ele vai mostrar o seu arquivo, quais são as suas planilhas. E aí eu preciso, João, colocar uma coisa aí que eu vou começar a criar a minha macro, né? Quando nós gravamos as macros usando o gravador, ele inseriu algo aí nessa telinha. Você lembra? Ah, um negocinho aqui embaixo. Ah, como é que chama aquele negócio lá? Vamos, vamos, vamos. 3, 2, Não lembro. Um, Mas Aparece um bagulho embaixo. Isso, mas aparece. Então a gente coloca o módulo, módulo. tá? O módulo ele serve para você armazenar suas macros. As macros nós chamamos de scripts, códigos, tá ok? Então eu venho aqui, ó, inserir módulo. Quando eu coloco aqui o módulo, ele cria esse item aqui em amarelinho. E ele cria um módulo chamado módulo 1. Beleza. O próximo é módulo 2, módulo 3. Você pode ter quantos módulos você quiser. Muito bom. É. Imagina aqui, ó, a gente pode fazer algumas macros onde eu estou explicando conceitos para o pessoal. Então, eu posso colocar um módulo chamado conceito. Boa. Aí, depois, eu posso colocar algumas macros onde são exercícios ou desafios, um módulo chamado desafios. No meu código da empresa, eu posso colocar algumas macros no módulo chamado finanças, ou para cálculo financeiro, algumas outras macros no módulo chamado formatações, se eu quiser uhum. ficar fazendo firulinho Você customiza do jeito mais. que você quiser. Exatamente. Então, pergunta. Dá para mexer no nome no módulo? Dá sim, como que a gente faz mesmo? F2? <risos> você, você, quase foi, ele foi no ah. F. Você pressiona a tecla de função F4 do ah, adequado, é o F. F4 aqui em cima, ou exibir janela de propriedades. Aí ah, eu vou polo, colocar aqui o um módulo chamado Conceitos, pode ser? Pode ser. E dou um Enter, ok. Vou fechar essa janelinha aqui de propriedades, se eu quiser, ou posso deixá-la, não tem problema, a escolha é sua. E eu vou criar minha primeira macro. Para criar minha primeira macro, o meu primeiro script que termo que eu uso mesmo? Sub. Então, vem lá. Essa aí eu sabia. Sub é o nome da macro. Então, eu vou colocar, sabia. por exemplo, conceito. Quando eu dou um enter, ele automaticamente coloca um end sub, tá bom? Certo. Perceba, João, que por padrão do, do VBA, as primeiras letras de cada palavra são em maiúsculo e o restante é em minúsculo. Por boas práticas de programação, hoje você está virando um desenvolvedor é. VBA, tá ok? Certo. Então, por boas práticas de programação, eu recomendo que você faça dessa forma. Primeira letra maior a restante em minúsculo Ou deixar tudo em minúsculo Nunca coloque a maiúsculo, tá? Então, Parece que você tá gritando com os outros Imagina só, você vai falar com a Marisol, sua esposa Alguma coisa, você vai chegar lá no WhatsApp e escrever tudo grande Em maiúsculo? Fica não. estranho, né? Ela vai falar assim, amor, o que tá acontecendo, né? Então não é assim que funciona A mesma coisa aqui fica uma coisa meio grosseira Apesar de funcionar, tá, João? Funciona, uhum. mas não é recomendado Não fica atrativo o seu código, tá? Beleza é, Isso por boas práticas já, de algum tempo de Programação que eu tenho de vivência, tá bom? Então aqui dentro, eu vou escrever minha macro Quando você entrou lá na escola Você lembra? Foi esses dias, né? Um pouquinho de tempo atrás, sim. E aí você foi lá na primeira série da escola, sei lá, o prezinho, Primeiro ensino fundamental, enfim Você vai fazer uma frase, a professora falava assim Olha, parágrafo, dois dedinhos Não era assim? Davam dois dedinhos Pra fazer parágrafo e tudo mais A mesma coisa aqui, não é o parágrafo Mas você vai indicar Tudo que está dentro dessa rotina Porque você tem aí essa essa macro. Certo. E aí, você tá, sabe que ela começa no sub e termina no end sub. Mas o que está aí dentro, a gente faz um deslocamento. A gente chama isso do quê? Indentação, segundo isso o Trovato. Isso mesmo, indentação de código. Teve até um vídeo do Trovato, bem lembrado, que ele é, falou aqui de indentação de código usando função do Excel. É né? a mesma coisa aqui dentro. Então, ó, pressione a tecla Tab do seu teclado. Tab do lado da letra Q, tudo bem? Tab, ele já vai pular um monte de, de espaço. Não vá fazer isso, né? Peraí, deixa eu só. Não precisa fazer isso, ó. Espaço, espaço, espaço. Não, não, não, gente. É só é dar um Tab e começar a sua macro. Então, exemplo. Eu quero escrever algo numa célula. Então, vou fazer assim, ó, range, isso é uma célula Beleza. pro VBA. Abre parênteses e abre aspas. Então eu quero, por exemplo, clicar na célula C3. Beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, C3, fecha aspas, fecha parênteses, ponto. Então esta é a minha célula. Quando eu dei o ponto, apareceu um monte de comando, um monte de termo diferente. O que que é isso, né? E olha só, alguns é uma pastinha verdinha, Parece uma pastinha, né? E alguns é uma mãozinha segurando o papel. O que é isso? A pasta verdinha é uma ação. O que que é uma ação? Exemplo, eu vou limpar uma célula, ó Clear, limpei, é uma ação uhum. Eu vou copiar uma célula Copy, tá vendo? Eu vou selecionar Uma célula, select Beleza. É uma ação, tá? Então, entenda assim que O verdinho é uma ação E a ação nós chamamos em VBA de métodos Então, select é o um método e que legal. Do, da célula é C3, dar um enter Agora eu quero escrever alguma coisa na célula C3, então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó Range, C3, recebe Então, ó, o igual, a gente costuma Lê como recebe Recebe alguma coisa por quê? Porque quando você trabalha lá com é, incremento de número. Então, se você usar igual igual, às vezes você pode se confundir. Então já começa a ler. O igual recebe, lê assim, porque a nossa mente já começa a entender algumas coisas logicamente, tá bom? Então eu quero escrever assim: João, o que, que aconteceu? O João eu coloquei entre aspas. Beleza. Por quê? Porque é um texto. E se fosse número sem aspa, tá bom? Vou dar um enter. Agora, aí no João, eu quero fazer, sabe o quê? Eu quero mudar o tipo da letra. Por exemplo, eu quero mudar a cor da célula. Eu quero mudar o tamanho. Tamanho da letra, então olha só: range abre parênteses e aspas, C3, tá tudo lá no C3, ó. Ponto. Então eu vou mudar a cor da letra: interior. Olha o que acontece nesse interior: ficou uma mãozinha segurando o papel, tá uhum. vendo lá? A mãozinha segurando o papel, João, uma propriedade. O que, que é uma propriedade? É uma característica que o objeto vai sofrer. Uhum. Eu vou fazer alguma coisa nele, eu vou mudar. Ele tem uma cor transparente, que é uma célula sem cor, e eu vou mudar, vou colocar um verde, por exemplo: ó. ponto, color index. Então o que o que é essa color index? É uma cor interior da minha célula. Certo. Então, aí eu vou colocar assim, ó. Igual, recebe. O Color Index é uma propriedade que ela aceita desde o 0 até o 56. O 0 é o transparente. O um 1 é o preto. O 2 ah, é mãe. o branco. O 3 é o, é o vermelho. E vai, vai, vai, vai. Eu vou colocar 35, que é o verde. Tá ok? Não precisa você decorar, né? Mas é à medida que você vai usando, você vai lembrando. Ah. E dá pra gerar <risos> código que faça isso, enfim. Aí eu vou dar um Enter e vou mudar o tipo da letra, tá bom? Range C3, ó, a cor, o tipo da letra é assim, ó, fonte, ó, propriedade, tá vendo? Eu não a mãozinha. Interior. Porque a fonte é a letra agora. Ah, outra era não, acelo. a cor. Então, ponto fonte, ponto color index, a mesma coisa, vou colocar um 3. Tudo bem? Tudo bem. Número, sem aspas. Texto, com, com aspas. aspas. Observa uma outra coisa. As propriedades, ó, em sua grande maioria recebe alguma coisa. O método não. Mas também, João, não fica preocupando, meu Deus, o que é método, o que é propriedade. Em resumo. O método é uma ação, entendeu? Entendi. É, e a propriedade é uma alteração de alguma coisa para ficar mais fácil. E os dois são comandos, apenas isso, tá? É, às vezes você pega uma biografia que fala assim: ó, propriedade, color index, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ou, ó, foi usado o método copy nessa célula, parará. Mas poderia ter escrito o autor também, o comando? Poderia, mas é só para vocês entenderem a diferença dos dois. Vamos colocar negrito? O que por. você acha? Então vai ser aonde? No range de, de C3 a é C3 mesmo. Se eu errar, você me me avisa. Ponto. ponto, fonte, ponto como que é negrito em inglês? bold, recebe, é assim ó ou está negrito ou não está negrito então eu quero negrito então como eu quero negrito eu coloco true e dou um enter, entendi, aí você fala assim true, true não é uma palavra também? por que que ela não colocou aspas? porque true é um estado positivo, está negrito e, inclusive olha só, você está em qual estado hoje? Acordada? De, depois do almoço eu estou em transe daqui a pouco é, mas acorda aí que senão eu te dou um cutucão aqui, <risos> e agora percebe que o true ele colocou como? Tá em azulzinho. Azulzinho. Tá vendo? Porque é uma palavra importante pra ele Entendi. A gente chama de palavra reservada Eu vou colocar itálico, pode ser? Pode rage, só algumas formatações que eu vou fazer aqui Só pra gente entender um pouquinho isso, vivenciar O script, como que é o VBA, né? Porque às vezes você pega um comando gigante e ela fala Meu Deus do céu, tudo isso É que nem você pega lá um jornal pra ler e tem é, três quatro páginas Mas vem cá, se você começar a ler o primeiro parágrafo e você entender De repente você vai seguindo, né? Então uhum. a gente vai devagarzinho mesmo Então eu vou colocar o size, que é o tamanho então eu vou colocar, por exemplo, tamanho 16 16 e ponho 15, né? Uh, 16, eu vou colocar um itálico, tá bom? Quer, quer arriscar o itálico comigo? Não tenho nem ideia É, o que é o itálico? Não sei Mas antes do itálico eu coloco o quê? Fonte E depois, itálico oh, Ó, se eu ah. não souber, ó, oh, que legal Ponto itá Opa, você acha que é esse? Itali é um lugar legal lá em São Paulo Quando você for lá é. a gente bom, vai, inclusive Ó, oh, it. Se eu não quiser escrever o texto todo, espaço Ele faz Entendi E agora? Conta pra mim. Igual well, true. Recebe? True. Isso aí. Eu quero deixar o texto é, centralizado, tá? Olha que legal. Range C3. Ponto. Eu quero... Eu tenho alinhamento horizontal e eu tenho alinhamento vertical na minha célula. Eu quero horizontal. Olha só. Horizontal alignment. Horizontal alignment. Você pode fazer assim. Escrever. Uhum. Ou você faz assim. Ponto HO. E agora? Espaço. Espaço. O horizontal alignment é assim, ó. XL center. Se eu quero centralizado. XL left se eu quero para esquerda <risos> xl right se eu quero para direita eu quero centralizado por exemplo aí você fala Pô, baby, por que esse xl na minha vida porque muda agora mais um termo né então é xl abrevia... abreviação de excel tem alguns comandos gente que você vai acabar memorizando mesmo tá então eu vou deixar só assim eu vou pôr uma borda pode pôr então eu vou colocar assim ó range C3 ponto border borders ponto color index vou colocar uma borda 3 que é a cor vermelha tá bom vou deixar só assim o meu conceito minha primeira marca você entender o vocabulário disso tudo E vou fazer o seguinte, ó Vou diminuir essa tela Deixar uma do ladinho da outra Vou deixar aqui mais para direita um pouquinho Pra gente ver o C3 aqui Olha só, para eu executar essa macro Eu posso vir aqui nessa setinha verde uhum. Clicar, que ele executa de uma vez só Já foi Ia, Se eu clicar só... fora, já era Eu vou apagar aqui no excluir que é mais rápido, pode ser? Tá Já foi, né? Eu nem deixei você responder, né? Ó, <risos> oh, agora, uma outra forma de eu executar com tudo Vai aí para mim uhum. Pressiona F5 do teclado Ó, oh, palmas para para o João, ele executou a macro, vocês viram? Viu? Eu consegui. E aí, eu vou apagar de novo. E uma outra forma de você executar é assim, ó. Você clica em qualquer linha, não precisa selecionar, tá, pessoal? Clica em qualquer linha da macro que você quer executar e vai pressionando o F8. Vai lá, João. Devagar, tá? Uma de cada. F8. Ele pintou de amarelo, tá vendo aí? Certo. Então, significa que a próxima vez que você pressionar F8, ele vai executar essa linha. Toma. Dá mais um F8? Ele não fez nada, mas ele entrou na macro. Entendi. Então olha só, dá um F8, ele foi lá no C3 De novo, agora ele vai Pintar de verde, ah. agora ele vai Vermelho, vai colocar negrito é, né? Ah, C3. ele vai indo com tudo legal com Tudo com pressa, né? Vamos puxar aqui um pouquinho só pra eu continuar Dá pra ver aqui, dá, né? Então olha só Mais um F8, ele centralizou E aqui, teoricamente, João Terminei, não terminei? Sim A gente acha que terminou, mas o que, que eu comentei? A linha amarela, quando eu der um F8 Ela será executada da próxima vez Então significa que ele não não saiu dessa macro. Tá Beleza. vendo aí? Clica lá na planilha, João, me ajuda um pouquinho. Senão você dorme do meu aqui? lado. É, enfim. Agora, vamos criar um botão? Lembra vamos. que nós aprendemos lá em gravador de macro que dá pra criar um botão? Sim, senhor. Cria um botãozinho pra gente aqui. Eu vou criar? Sim. Então, ela não inserir, pega o botão, desenha aí em qualquer lugar. Aí ele já mostra a macro que você criou, tá vendo que legal? Dá um OK. Botão um sou eu. Então tá aí, clica fora do botão só pra... A gente poderia pôr um nome ali, enfim, mas a ideia é só executar. Eu vou é, simplesmente copiar de nada pra cá, pode ser? Pronto. Agora vai lá... E executa a macro, clicando no seu botão <risos> e, agora... e deu pau. Olha só, deu erro. O que, que aconteceu aqui? Ó, não é possível executar o código no modo interromper. Não tem a mínima ideia. Não, ok. O que, que aconteceu? Dá um Alt f 11 de novo pra entrar lá no VBA. O que, que aconteceu? Lembra que quando nós executamos, nós não terminamos de dar um F8 até o final? Sim, senhor. Ele tá lá na última linha. Ah, entendi. Então, como ele está na última linha, ele entende que isso é o modo interromper. Ele não terminou. Então, como que que você quer executar algo que está em execução. Então, isso, pessoal, eu acho bem importante. muito. Você não pode apenas ensinar como fazer, mas você também tem que ensinar e se der pau, né? Ixi, vida! Se é pau. Então, assim, aqui não aconteceu nada, não é só a macro tá errada. Na verdade, você não terminou de executar com F8, tentou clicar lá no botão, né? E aí, não deu certo, porque ela está em execução. Nesse caso, você vem aqui, ó, tá vendo esse botãozinho quadradinho azul? Sim. Nesse caso, ele para de executar essas ações, ele se Chama redefinir esse botão. Uhum. Então eu clico aqui, ou eu poderia dar mais um F8, não teria problema nenhum, mas eu clico aqui, vou lá fora, agora vai lá, executa. Agora você sim, achou? show de bola. Beleza? Então o que, que eu posso fazer aqui ainda? Posso selecionar essa macro inteira, Ctrl C, eu posso aproveitar essa macro. Lembra que eu cliquei no C3? Você pode trocar aqui. Aqui ao invés do C3, eu vou colocar o C5. E aqui, você tá vendo que é sempre pro C3 a informação? Sim. Olha o que eu poderia fazer, ó, with range de C3. Aqui eu vou selecionar e vou dar um tab. E aqui eu vou voltar um pouquinho e vou fazer assim, ó, End With. Pensa assim, tudo que você abriu, começou, você vai lá e encerra. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu sempre usava o C3, tá vendo? Uhum. Então, eu posso apagar aqui, ó, esse C3, tá? E por que que eu estou apagando? Eu posso substituir, se eu quiser, inclusive, tá bom? Eu posso vir aqui, ó, seleciono, por exemplo, só a palavra C3. Olha o que eu vou fazer. Para não ficar apagando um por um, Ctrl L. Eu colo aqui o range de C3 e mando substituir por nada. E mando sim, substituir sim. todas, olha só. Ele já tá substituindo. E o que, que eu tenho aqui? Se eu não quisesse ficar escrever, apagando um por um. Ah, falta um pontinho aqui. É, e aqui eu tenho que apagar também. Por quê? Porque eu tenho que indicar um comando que seja uma propriedade ou um método para esse cara que eu coloco uma vez só. Então eu vou colocar assim, ó, ponto velho. O que, que é o ponto velho? O valor do range de C3. Qual é o conteúdo? Deixa eu só deixar certinho alinhado. aqui. Alinhado. Então aqui é um exemplo muito mais bacana do indentamento da do, da indentação de código porque você tem tudo isso dentro da sub você tem tudo isso dentro do ui e o que, que faz esse ui olha só você indicou a informação uma vez só e aqui toda vez que você colocar um ponto ele sabe que o ponto a propriedade ou método ó, ponto clear vai ser pra quem pra esse cara que você indicou aqui então é uma outra maneira de programar tá então é uma outra forma de você escrever seu código eu particularmente prefiro muito assim do que assim mas você futuramente no desenvolvedor, não fica preocupado agora, você também João, não fica preocupado como você vai escrever escreva, faça funcionar mas você vai perceber a evolução, você começa escrevendo tanto, depois você fala poxa, tem um comando que me otimiza e tudo mais, legal? Muito bom. E eu vou executar esse aqui só pra vocês verem, opa é C5, não é? Então vamos pôr um C5 aqui também, então quando que eu uso essa instrução? Quando eu estiver fazendo várias coisas para o mesmo objeto então eu vou vir aqui e vou dar um F8 várias vezes só pra vocês verem Opa, o que, que aconteceu? Deu Mais pau. um pau. Por quê? Nome repetido e encontrado o conceito. Tem que dar um outro nome para essa macro. Perfeito. Ó, conceito 2, por exemplo. Não posso ter dois nomes iguais, tá? Então, ó, parou no C5 e ele vai fazendo até o final. Ah. Esse foi o primeiro modelo para te mostrar um pouquinho de vocabulário, um pouquinho de vocabulário de macro para gente ter um pouquinho só de inicialização aqui, como executa e tudo mais. Agora a gente vai fazer o cadastro que está aqui na nossa planilha chamada Café com Leite. Agora vamos lá, gente, para o Café com Leite que a gente vai otimizar uma rotina usando alguns comandos de VBA. Então eu vou lá dar um Alt F11 e vou criar uma nova macro. Vou dar uns enters aqui, tá? E vou colocar assim, ó, Sub Cadastrar. Se você quiser, você pode, dar um enter aqui, claro, né? E você pode fechar essa janela VBA Project. Não tem problema nenhum, tá? Porque aí eu fico com uma tela maior. Tá bom? Ah, tem algumas pessoas que mudam as cores aqui do VBA. Eu costumo deixar o padrão, que são essas cores aí. Azul são as palavras importantes e chaves. Preto são os nossos comandos ou palavras, que nossos nomes de alguma coisa que nós damos. Vermelho é quando dá pau. E o comentário. Então, posso colocar assim, ó. Tab, apóstrofo, exemplo de macro para cadastrar registros. Enter. Beleza. Então é um comentário, é uma linha que o VBA vai desconsiderar. Lembra quando nós falamos de macro relativa e absoluta? Sim, senhora. Então eu quero vir aqui, ó, no fornecedor e eu quero colocar alguma coisa. Eu quero colocar algo na célula B5. Então eu posso fazer assim, ó, range B5 recebe, por exemplo, botão. Beleza. Tá bom? Aí eu te pergunto, isso aí é uma macro absoluta ou relativa? Absoluta. É absoluta porque eu estou sempre escrevendo do B5, tá? Mas meu cadastro ele não vai sempre escrever no B5. Eu eu quero que ele vá descendo linhas. Então o que, que eu posso fazer? Lembra? Eu vou na última célula, que, que é o B1048576, que a gente fez lá nas macros de gravação. Uhum. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Range B1048576. Select. Cliquei. Você vai selecionar a última célula. E agora eu tenho que fazer o quê? Ctrl seta para cima. Não foi assim que nós fizemos? Então. Esta é a célula clicada, então eu posso falar assim, ó, active cell, que é a célula selecionada, e eu vou dar um control para cima, é esse comando aqui, ó. ponto end, olha que louco, xl up é para cima. Jesus, amado. xl down é para baixo, Pedidas. right é para direita, xl to left é para esquerda, Beleza. tá? Eu quero ir para cima, xl up, e vou dar um ponto select. O que, que ele está fazendo por enquanto, olha só, que legal, eu venho aqui, Vou dar um F8, ó. Ele vai pra última célula, viu que ele foi? Ah, é assim. Agora ele dá um Ctrl pra cima. End x ali up. E seleciona. O Select é o clicar, tá bom? Uhum. Selecionou. Eu quero descer uma linha. Aí você vai fazer assim, ó. A célula ativa ponto offset. Pra quem conhece o comando desloc, lá do Excel é bem parecido. Você vai indicar quantas linhas você quer descer ou subir. Sendo que descer é positivo, subir é negativo. Então, quantas linhas eu vou descer? Uma. Uma. Não precisa pôr mais uma. Você pôr assim, mais um. Só um. E quantas colunas eu vou mexer? Eu tô aqui no B4. Eu vou mudar de coluna B pra C ou pra D? Não. Então, zero colunas e dou um ponto select. Olha o que ele faz. Eu vou te mostrar. Tá, tá, tá. Então, vem aqui, ó. Vou dar um F8, olha só. Foi lá pro final, subiu, desceu uma linha. E uhum. clicou aqui. É aqui que a gente quer fazer o quê? Que a gente quer colocar informação. Eu fiz o comando em várias vezes, tá vendo? Ó, desceu, subiu, desceu, viu? Uhum. Posso fazer de uma forma mais fácil, você melhorando a vida. Opa, eu vou colocar assim, ó. Melhorando a vida. Essas três linhas, eu posso fazer em uma só. Então, é só por curiosidade pra vocês, tá? Então, eu poderia fazer assim, ó. Range B, 104, 8576. Quando eu der um ponto, ele tem um monte de comando pra mim. Uhum. Eu não fui lá embaixo? Eu não vou dar um end pra cima? Ó, ó o end aqui, ó. Então, eu posso usar. Ah! Uhum. Aí eu vou dar um XL up E depois eu tenho que descer. Será que dá, ó, ponto offset? Ah, dá pra você pôr na sequência. Um zero. E depois eu vou clicar. Deixa eu só trazer um pouquinho pra cá. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Ponto select. Vivi, dá pra fazer mais alguma coisa? Não, não dá. Acabou. O que é mais rápido? Assim ou assim? Aqui eu escrevi menos e o processamento é mais rápido. Porque ele não tá indo desce, sobe e vai. Ó, ele tá aqui. Você já vai ver ele direto vindo pra cá. Observa. Ó, foi. Entendi. Bom, agora eu quero escrever alguma coisa é a célula ativa, correto? Active cell recebe. Vou colocar assim, ó, input box. Digite o fornecedor. O que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó. Estou dando, deixa só, para aí, só um pouquinho. Ele parou aqui. A célula ativa vai receber esse input box é uma caixa de texto. Onde dentro dela tá a palavra digite o fornecedor. E aqui eu posso colocar ah. botão. E quando eu der um enter Vai para lá, entendeu? Legal. E aí eu posso fazer a mesma coisa com a célula do lado. Observe uma coisa. Estou aqui, eu vou escrever na célula do lado. A célula do lado está na mesma linha, só muda uma coluna, tá vendo? Então eu posso fazer aqui, ó. Active cell ponto offset, que é o deslocamento. Primeira linha. Vai mudar de linha? Não. Zero. Um. Coluna para direita, um. Se fosse para esquerda, menos, menos um. Dois. Input box. Input box, box, box. Eu não preciso escrever digite ou oh, fornecedor. Posso escrever a palavra, digite o produto. Posso escrever só assim, ó, produto, que é o texto que aparece lá. Uma, duas, conta sempre a próxima. É que nem aquele joguinho de ludo, você brincava? Isso, direto. Você vem. É, então, não conta a, pra... a sua casinha, se conta a próxima. Então, ó, uma, duas, é a quantidade. Ficou parecendo na aula de balé, né? Uma, duas, três e quatro e dois. Viajei agora, mas tudo bem. Aqui tive ponto. Zero, 0 duas colunas para direita vou colocar assim ó input box o que que era mesmo Qu quantidade quantidade quantidade e depois active cell ponto offset 0,3, você Z lembra? O Zerati não vai precisar nem acelerar o vídeo. Olha, foi uma, comigo. duas, três, é o valor unitário. Por quê? Tá rápido? Não, não, porque você digita rápido. Eu sou uma lesma, lerda. Valor. coloca assim: digite o valor unitário, tá bom? Só estou otimizando aqui pra gente. Unitário. E aí o total. Como que vai ser o total? Conta pra mim. Active Cell, ponto offset. Quantidade vai ser? vezes valor unitário. Isso, e quantidade está onde? A uhum. quantidade tá aqui, ó. Olha o que eu posso fazer. Eu posso copiar isso aqui, ó. Esse cara. Ctrl C, Ctrl V. Vezes é o asterisco. E aí eu pego o valor unitário. Ele tá dando erro porque eu não terminei a linha ainda. Por isso que está em vermelho, viu só? Vezes o valor unitário. O que significa isso? Estou sempre aqui, ó. Como que vai ser o valor a pagar, ó? Uma, duas, três, quatro para direita. Beleza. Mas eu continuei aqui. Uhum. Vai ser o quê? Uma, duas, que é este. Vezes uma, duas, três, que eu vou... Valor unitário. Pra você preencher a célula no VBA, você não precisa ficar clicando toda hora. Uhum. Você mantém aqui na coluna B e vai só jogando valor. Eu vou executar pra você ver, tá? Boa. Então, ó, eu vou deixar as duas divididinhas assim, vou tirar aqui o botão só pra gente ver o que acontece, vou deixar a célula aqui. Então, é. F8, olha, parou já. Então, ele vai colocar, vai pedir alguma coisa aqui. Então, fornecedor, botão do Excel, se inscrevam no canal dele. Já jogou lá. Uhum. Agora, está aqui, ele não saiu daí, porque eu só dei select nesta célula. Certo, tá. Juliana? Tá entendendo aí tudo certinho? Aí, ajuda aqui, ó, só no analisando celular. com a gente, muito fofinha aqui. Agora assim, ó, 01, eu quero produto. Uhum. Aí eu vou colocar, vamos colocar assim, Excel, vai, Excel Online. Por exemplo, ó, ele já jogou, ele ficou aqui, mas jogou uma pra direita aí eu vou pra próxima quantidade 10 uma duas agora uma duas três que vai ser agora valor unitário vou colocar lá que é 100 reais eu não estou validando se o número é texto se é vírgula uhum. se é ponto ou se é isso seria instrução condicional tá beleza é instrução if a gente não está fazendo isso apenas imputando os dados para vocês vivenciarem a questão do vba tá bom estou aqui ainda ó. uma duas três quatro que é essa vai pegar a quantidade vezes o valor unitário e resolveu. Posso ainda colocar uma mensagem, ó. Sabe que o usuário gosta de, de quando o sistema conversa com ele, né? Sim. Tem umas carências aí, né? Então, ó. Dados registrados. Registrados com sucesso. Ó. Aí você pode fazer assim, ó. Vírgula. VB exclamation. Que vai aparecer um, um pan pra ele. Uma, um ícone. Vírgula. Olha, <risos> Juliana. Perfeito. Esse perfeito aqui é o... É o título, tá bom? Vamos colocar umas exclamação que é bem motivacional, né? <risos> então, minha macro está pronta. Eu sugiro que você indique qual a planilha que ela está. Então, eu vou Beleza. dar dois cliques aqui no nome da planilha. Fazendo de uma forma bem iniciante, tá? Pro pessoal ir se familiarizando. Cheats. O nome da planilha, que é café com leite. Você pode colocar a posição dela também. Tá então, na segunda posição, eu poderia colocar sheets 2 aqui, ó. Número 2. Tá. Ele entende. Está pronta a planilha. É, por que, que eu faço isso? Então, imagina, estou com a planilha aqui. Aí você vai lá no com e aí você começa a executar, ele vai executar aqui hum. E macro executada Não dá pra dar ctrl z Isso é uma coisa Entendeu? maravilhosa Não dá pra dar ctrl z, então um cuidado Vou vir aqui e criar um botão, pode ser? João, vou te criar aqui, ó Então vem aqui e vou pegar aqui conceito 2 Vou colocar o nome de cadastrar O texto do botão, pode ser diferente do nome da má E agora eu vou clicar e vou Opa, qual que eu executei? Cadastrar Cadastrar, o que, que aconteceu aqui? Quebrei, Isso. percebeu? Então hum. não dá pra dar ctrl z e voltar, vamos roubar aqui então? Então tá bom. Qual que era o produto? O produto era ser Online, Isso. né? Tá bom, então. Então não corta. Então eu vou lá de novo, pessoal. Vem aqui, atribuir macro e vou colocar, qual que era o nome? Cadastrar. Eu Cadastrar. coloquei conceito 2, né? Seu, acho que foi. Então vamos lá. E confiando. Não, okay. ok? Agora eu vou executar. Ó. Olha que legal! Do passo a, no, na, na macro em execução por aqui. Então vou colocar assim, ó. VBA na veia. VBA VBA Online, pode ser? Sim, senhora. Aí vou colocar a quantidade 2. Vou colocar lá que é 300. E ele já trouxe o valor. E olha, olha que, que legal. legal. Ah. Dados registrados com sucesso, pessoal. Muito bonito. Então, dia. tá aí a primeira macro pra vocês, usando o conceito de Visual Basic. Então, nós usamos não só a questão dos vocabulários, João, mas já criando alguma aplicação. Então, nós usamos a macro absoluta, que é no mesmo lugar que nós fizemos aqui, Sim. né? Onde nós colocamos algumas formatações. E nós usamos aqui o conceito de macro relativa com a utilização do offset. E trabalhamos também com o método do Input Box para você colocar os dados na caixinha de texto e do Message Box somente pra você exibir uma mensagem. Tá Muito certo? bom. Alguma dúvida? Não, dúvida, não. Eu só acho que você tem que estudar pra caralho, que eu tô até tonto aqui com tanto nome de conceito que tem lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender inglês, né? Você ler os, os você conceitinhos vai se ali. Agora depois ia começar a trabalhar, filho porque você viu o um tanto de coisa que tem que dá pra fazer. Você tem que. Estudar. Não, você tem que estudar e praticar, porque é o tanto de coisa que tem aí. Tem um monte de referência, o Carol da Vivi lá, tem um monte de coisa pra você é, ler, porque é comando pra caralho. O comando. Pessoal, fica à vontade pra se inscrever no canal do botão, pra se inscrever no canal VBA na Veia e tamo junto. E é isso, pessoal. Tenta fazer sozinho, porque às vezes você olhando Viviane fazendo, o botão fazendo é fácil o entendimento. Mas aí esquece comando, qual era a palavrinha mesmo. Então, refaçam esses comandos, essas ações que nós mostramos pra você aí. Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos de VBA e nós esperamos você no próximo vídeo nesse bate-canal, nesse bate-horário. Eu espero, não sei que horário vai ser, mas pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. E depois eu falar que no eu isso é difícil, Juliana. Eu já estou mais perdido que cebola e salada de fruta nesse comandos. Pau.